O que impede as pessoas de terem calma e assertividade? Acreditamos que a resposta seja decepções e frustrações. Acreditamos também que existem muitas coisas que não dependem de nós. E mais importante do que os acontecimentos, é a maneira como cada pessoa lida com tudo o que acontece. Nos próximos três minutos, vamos apresentar uma ideia inovadora que muitos chamam de habilidades anti-estresse porque ajuda a acessar seus recursos internos para transformar frustrações em força e decepções em oportunidades. Há mais de uma década, ajudamos as pessoas a educarem a própria mente para atuarem com mais calma e assertividade. E para alguns, até começarem a libertar a mente de medos, culpas e vergonhas, deslumbrando uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz. Mas como funciona? Neurocientistas de ponta confirmam alguns ensinamentos que a sabedoria antiga tem sobre a mente humana. Eles dizem que a mente é dupla, ou seja, possui um aspecto reativo e automático e outro aspecto proativo e consciente. De maneira sintética funciona assim. Captamos e entendemos o mundo por meio dos cinco sentidos, que levam esses estímulos, eventos e informações para serem processadas no cérebro e interpretadas pela mente. Nesse processamento, o aspecto reativo e automático da mente costuma ser mais rápido do que o proativo e consciente. O problema é que essa mente reativa e automática é muito influenciada pelas decepções e frustrações acumuladas ao longo da vida, ocasionando erros de interpretações das informações que os cinco sentidos trouxeram até o cérebro e a mente. Esses erros de interpretação geram os chamados desvios cognitivos, que produzem estresse, ansiedade, exaustão, descontrole emocional e levam qualquer pessoa ao fracasso e às decepções constantes. A maneira saudável e natural de lidar com tantos estímulos da vida moderna é aprender a utilizar as habilidades psicológicas da mente consciente, para filtrar as interpretações automáticas e negativas do cérebro que normalmente são pautadas nas memórias de frustrações e decepções acumuladas. Talvez tudo isso seja muito novo e até difícil de compreender nesse momento, mas calma. A boa notícia é que você pode aprender isso em detalhes participando gratuitamente do curso online Calmamente. O curso online Calmamente ensina segredos milenares sobre como utilizar a mente consciente para ter calma e assertividade no dia a dia. Preencha o formulário, clique no botão e descubra os segredos para ter uma mente calma e poderosa. Como seria sua vida se você soubesse o segredo dos monges tibetanos para ter calma, tranquilidade e disciplina? Agora você também pode aprender a acalmar a mente, encontrar paz interior e livrar-se dos problemas emocionais, educando sua própria mente. Este é o primeiro passo para libertar a mente de medos, culpas e vergonhas que comprometem seu desempenho e sua felicidade. Preencha o formulário e clique no botão agora mesmo. Se fôssemos cobrar o que realmente vale este treinamento, talvez você não pudesse pagar por ele. Mas ao contrário, queremos ajudar a todos nesses momentos difíceis. Por isso estamos disponibilizando acesso gratuito ao curso Calmamente. Clique e inscreva-se agora, é por tempo limitado. Evite arrependimentos. Essa oferta é temporária, mas os benefícios são vitalícios, pois o que você vai aprender será útil em sua vida toda. Faça a escolha certa e desenvolva atitudes que vão te servir para a vida toda. Clique no botão e participe gratuitamente do curso Calmamente. Nos vemos na área de membros. Bem-vindo ao Antistresse. Thank mm -hmm.